Oi, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Bujac. Obrigado por ter dado play. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva. Se você ainda não curtiu alguma coisa desse canal, por favor, curta. Precisamos fazer com que esse assunto chegue a muito mais pessoas do que tem chegado até agora. E obrigado, mais uma vez, por ter dado play. Qual é a importância do texto bíblico para curar as emoções? Eu vou fazer um disclaimer aqui, não sei nem assim se pronuncia. Não sou psicólogo, não sou terapeuta, sou pastor, sou teólogo. Então milito nesta área específica, como as escrituras podem ajudar a curar, por exemplo, a ansiedade. Ou como ela pode apontar caminhos para que você é, melhore a sua condição de vida mental. Você é, tem que entender que eu não estou dizendo que é uma área ou outra, não é essa polarização. É como a Bíblia pode também te ajudar nesse aspecto. Em Lucas capítulo 2, é isso? Lucas capítulo 2, no verso 34, nós lemos o seguinte: olha só. Então Simeão o abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê. Ele disse o seguinte. Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel. Eu estava falando do bebê Jesus. Mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. É aqui, nesta parte desse texto, que eu quero justificar o que eu disse para você. Que a Bíblia pode ajudar a você a melhorar a sua condição de vida mental agora. E como? Se o texto esse é um texto profético que Simeão faz uma profecia a respeito do pequeno bebê que está nos braços de Maria, ele vai revelar o mais profundo dos sentimentos. É isso. Jesus ele conhece o nosso coração e conhece a nossa mente, conhece as coisas perturbadas que estão aqui. Boa parte do que pensamos e fazemos, e eu digo por experiência pastoral, muitas vezes procede daquilo que aprendemos ao longo do caminho, aquilo que recebemos é, ao longo do caminho também como informação, e aquilo que consideramos como verdade, e aquilo que consideramos como nosso. Mas também tem coisas que entram dentro da gente que nem sempre foram colocadas ali de uma forma muito, digamos, amigável. Entrou por meio da dor, entrou por meio da traição, entrou por meio de algum trauma, mas está aí dentro, é, é parte de você. Com o novo nascimento, a Bíblia diz que nós fomos regenerados, mas que ainda reside dentro de nós a velha criatura, está lá em Colossenses capítulo 3. E essa velha criatura ela tem um monte de problemas, um monte de neuras, um monte de coisas que vem acompanhadas. Bom, como eu sou teólogo, sou pastor, não milito na área da psicologia, não vou entrar muito nesse campo de que são essas neuras, o que são esses problemas, esses traumas. Eu vou dizer aquilo que a Bíblia diz. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, Deus, ao visitar Adão, pergunta, vem cá, por que, que você está aí vestido, parceiro? Ele diz, eu estou nu. Mas como é que você descobriu que você estava pelado, se eu não fiz ninguém com roupa aqui? Como é que você sabe que existe a possibilidade de roupa? Quem foi que te disse? Essa é uma pergunta que, às vezes, tem que lá na nossa cabeça. E o processo de cura, pelo menos o processo de tratamento, ou a sugestão que a Bíblia dá, é que o processo começa pela revelação. Então, eu preciso, eu preciso entender que esses, quais esses sentimentos que eu tenho agora, por exemplo, ansiedade ou, ou uma tristeza muito profunda, ela procede de tem qual origem? É uma origem fisiológica, então o tratamento ele deve ser medicamentoso, é, terapêutico. Mas é, é, se tem um problema de ordem espiritual, então a área que a gente vai militar é na Bíblia. Qual é a origem deste problema? Então precisa da revelação. E o texto aqui, que nós lemos em Lucas capítulo 2, nós vemos Simeão dizendo que este menino, uma profecia a respeito de Jesus, que se confirmou na história e sabemos que essa profecia foi cumprida, revelaria os sentimentos dos nossos corações. Mas há uma promessa, que Jesus disse que ele não veio para julgar. Está lá em João capítulo 3, quando ele diz o seguinte, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. João capítulo 3, ele diz que o Filho do Homem não veio para julgar, mas veio para salvar as pessoas. Então, se isso é uma verdade, se você crê nisso, então... Quais os passos, qual é a sugestão que eu tenho para você para iniciar o processo de cura? Primeiro descobri, é descobrir a origem disso, né? se isso aí tem uma origem é, fisiológica. Você está precisando tomar só um pouquinho aí de lítio e a coisa pff, vai equilibrar. Talvez é isso e mais alguma coisa. Então, não é descartar as escrituras, que eu vejo muito essa polarização. Ah, demonizar a ansiedade ou demonizar a de depressão não significa que não tenha demônios envolvidos, entende? Eu acho que é, é, a gente tem que ir com muita cautela nesse tema. A gente não pode simplesmente pintar de preto ou pintar, pintar de azul, ou pintar de vermelho e pintar de azul as coisas, entende? Há muitos tons, muitas tonalidades dentro de cada tema, de cada indivíduo e para cada história. Até porque também não dá para aplicar padrões para todo mundo. Não acho justo aplicar um padrão. Ah, isso é isso, então encaixa para todo mundo. Não. É, é um trabalho de discernimento espiritual. E eu, mais uma vez lembrando que eu não sou terapeuta, eu sou pastor, então milito nesta área. Então é discernimento espiritual, é discernir os espíritos. É o espírito com em minúsculo, que é o ânimo que está por detrás disso. Qual é, a, qual é a coisa que envolve isso, né? quais são os sentimentos que estão envolvidos nessa coisa toda. E como Jesus é quem revela os sentimentos do coração, a gente tem que pedir em oração. O Senhor, revela então pra mim o que que tá pegando? Quais, que coisas estão pegando aqui? E de repente Jesus fala, ó, você precisa procurar um terapeuta. Você precisa procurar um psicanalista. Você precisa procurar um, um psicólogo. Você precisa procurar um, um psiquiatra. Né? É, eu costumo dizer que as três funções são muito interessantes. Né? O... o são, são, são importantes. e Você precisa procurar essas pessoas. Se caso é se é o caso, mas há casos em que uma boa orientação bíblica pode te apontar caminhos. Então eu creio que a Bíblia também é uma ferramenta, a teologia também é uma ferramenta para acalmar os nossos ânimos. Por exemplo, você pode tendo consciência da escatologia que algumas coisas vão acontecer você tem ideia de como vai ser o fim, facilita como você vai decidir a sua vida no dia-a-dia. Dia. Então a minha sugestão, como pastor, é... é não se afaste das escrituras. Ela tem respostas. Eu diria, como pastor, eu puxo sardinha para o meu lado. Eu diria que a teologia pode te ajudar a encontrar soluções. E essas soluções necessitam de ferramentas. E essas ferramentas estão disponíveis. Os terapeutas, o auxílio pastoral, o conselho pastoral, tudo isso pode te ajudar. É uma, é, são muitas, é, muitas disciplinas. Eu creio que a Bíblia é o livro que pode te apontar qual é o caminho, e, o caminho para a cura. Há pessoas que não têm nenhum problema em tomar um Dorflex, mas há pessoas que têm problemas de sentar num consultório, é, no consultório, entrar no gabinete de um psicólogo e abrir a sua mente. Eu sei que é, um, que é uma caixinha onde, tem, onde procede todas as intenções, onde procede todo o todo nosso caminho, e aqui realmente dá medo colocar outra pessoa para acessar esse lugar. Mas... Um, com discernimento espiritual, com a busca do Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo, com a orientação das Escrituras, eu acho que você pode procurar encontrar uma vida mentalmente mais equilibrada e saudável. A Bíblia é o caminho também para isso. Aliás, a Bíblia é o caminho. Eu, como pastor, eu, eu, eu defendo as Escrituras como um meio pelo qual nós podemos utilizar para descobrir a revelação a respeito de quem somos e as enfermidades que nós temos. Porque a Bíblia aponta, aqui nesse texto que nós lemos, que Jesus revela as nossas intenções, as motivações, o que está dentro do nosso, da nossa alma. E quando Ele revela o que está dentro da nossa alma, Ele não está inutilizando, por exemplo, Ele está impedindo, por exemplo, que você utilize as ferramentas disponíveis. Um, um, um rivotrio ou um Lexotan, ou, ou uma consulta médica, ou um psicanalista, ou um psicólogo. Não, não, não está anulando isso. O que ele está dizendo é que ele pode trazer à tona o que está aí. Então é isso. É isso que nós precisamos. É isso que precisamos compreender. É isso que precisamos entender da parte de Deus. Uh, e a minha contribuição para você. Para que você tenha uma saúde mental mais equilibrada. A Bíblia pode te oferecer caminhos para uma saúde mental equilibrada. Amém? Eu me chamo Guilherme Burjac e eu muito obrigado muito obrigado por você ter dado, ter dado play. <risos> se você ainda não é assinante do canal, assine. Se você achou que esse vídeo serviu para alguma coisa, dá aí um, um joinha. E se você achou que pode contribuir com outras vidas, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Faça com assim que as pessoas tenham acesso também a essa... Essa informação. Tá joia? Deus seja contigo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado por ter dado play.